Eu não vou falar. Que bom, não quero que fale. Quero que você ouça. Quero te contar uma história. Você não sabe de nada. Uma coisa eu sei. Sei que quando eu assinar isso, você será extraditada para os Estados Unidos e nunca mais verá aquela garotinha de novo. Ela vai crescer no sistema de adoção e em cinco anos ela nem vai lembrar quem você é. Quero um S-Visa. Relocação de testemunhas para nós duas. E quero imunidade total. Trato. Meu amor, você me dá ele sonho. E eu te dou vida eterna. Oman, estamos em Pucara. Vocês conhecem aquele irritante do DJ Perico na Rádio Santa Blanca? A Activity determinou a localização da estação principal dele para Pucara. Então o próprio Perico deve estar próximo. O que queremos com ele? Precisamos que você use seu charme único para convencer o DJ Perico a transmitir um discurso de Paki Katari. É uma ação que vai tanto valorizar o perfil de Qatari quanto fazer o cartel ficar mal. Persuadir, mudar e influenciar, hein? Sem pistas da localização do Perico? Ainda estamos procurando, mas nem sabemos como é a cara dele. Procure por informações, encontre, o o Eu aviso você se a gente conseguir determinar a localização dessa estação de rádio. Beleza, copiou a mensagem aí, Tanete. Copiei. E qual é o briefing da missão, Capitão? Segundo a Bulma, o guarda-costas do DJ tá aqui na mina de Pilca, tá logo ali embaixo. O escritório do vagabundo fica logo abaixo do L ponto ali, sacou? Esses caras pensam em tudo, é a rota de fuga perfeita pra eles. Então vamos chegar, fazer o nosso, sem enrolação, interrogar o vagabundo e cair fora daqui o mais rápido possível, beleza? Positivo. Um pouquinho de sorte a gente pega aquele churras lá no acampamento dos rebeldes hoje ainda, hein? Vamos lá. Se começarmos a atirar, identifiquem seus alvos, pessoal. Sabemos que o ex-guarda-costas do perico, o Ruiz, trabalha nessa mina e precisamos dele vivo para o interrogatório. Beleza. vai com calma aí, que tem alguns inimigos logo na entrada aqui. Ok. Você tem visual desse atirador aqui no acesso principal? Positivo, tenho visual. Então, passa fogo no vagabundo. Morte confirmada. Boa. Inimigo barricado. Não tenho visual. Tem um sicário logo abaixo aqui. CPF cancelado. Ok. Área limpa. Eles têm alarmes armados. Beleza. Destrói o alarme deles. Eu desativei o alarme. Boa. Pode vir. Vamos reagrupar aqui no acesso principal. Aqui a gente inicia a invasão. Bora lá. Beleza. Eu tô avançando. Beleza. Pode avançar. A gente tem o depósito deles aqui logo à frente. Vamos atacar essa posição para poder iniciar o hack, Beleza? Vamos avançando. Ok. Avançando. Tá coberto. Vai, vai, vai. Mantenha a posição aí, vamos fazer o reconhecimento da área, beleza? O drone tá no ar. Tô em posição, só aguardando. Tem um visual de um inimigo na entrada da mina. Positivo, tem um visual. E tem outro na torre do alarme. Vamos lá? Tô pronto, capitão. Tá coberto. Vai, vai, vai. Inimigos isolado às 12 horas, capitão. Tá na mira. Tranquilo. Se estiver isolado, pode derrubar. Alva batido. Boa. Vem, vamos reagrupar na minha posição. Tem um soldado na entrada da mina. Avançando. Batido. Ok. Recuando. Beleza. Vem. Tá aqui o prédio do L ponto. Foi esse lugar que a bomba informou, hein? O vagabundo deve estar tá lá em cima. Inimigo às 9 horas, capitão. Tá na mira. Então passa fogo no vagabundo. Vamos lá. Copiei. Acabou para esse inimigo. Alva batido. Escutei uns passos. Vai com calma aí, hein? Ok, tô aqui. Vai, vai, vai. Direito limpa. limpa boa, boa. Achei uma estação de rede do SB, vamos destruí-la. Avançando. Alguém fora, ok. Tô aqui. É o alvo número três. Boa, boa. Mantenha a posição, vou tentar localizar o pacote. Pacote localizado. O covarde está aqui acima de nós, escondido. Vamos lá. Positivo, estou avançando. Esquerda limpa. Boa, boa. Ok. Entrego, pois. Tranquilo. Já. Entrego. O fungio vou matar você. Me rendo. Você é Artur Ruiz, antigo guarda costas do DJ Perico? Perico? Ah, ele que se foda. Aquele puto atirou na minha paloma. Atirou na sua amiga? Não, cara. Na minha cadela. Me perro. A palominha nunca fez nada pra ninguém. Perico matou sua cadela? Por quê? <risos> Hijo de sua puta madre, Perico estava tentando fumar maconha com uma R15. Aquela porra disparou e acertou paloma. Eu ainda tenho pesadelos com isso. Acordo tremendo e essas merdas todas. Você quer se vingar do Perico? Me dê seu nome verdadeiro. Uma foto também. Cara... O nome verdadeiro do perigo é Marco Garcia. Eu não tenho foto, mas espero que você mate o filho da... Rindo! Nós passamos por tudo isso e tudo que conseguimos foi um nome tão comum quanto Marco Garcia. Ah, a Activity vai fazer o trabalho dela. Envia o nome pra ela e talvez ela consiga nos enviar uma foto pra gente poder identificar o cuzão. Beleza, bom trabalho, tenente. Vamos cair fora daqui agora.